No Mãos à Obra desta semana, e já na reta final deste programa, é trago-vos uma solução, uma ideia muito simples de concretizar. Ora bem, eu aqui atrás de mim, tenho de um lado um dispenseiro, do outro lado um armário superior, e tinha este grande vão branco, que é propositado. Mas eu pretendo melhorar isto um bocadinho e trazer aqui um, um pequeno detalhe, que me, inclusivamente me vai ajudar na decoração, porque me vai permitir depois pôr decoração em cima, que é uma prateleira Ora, o que é que eu fiz? Eu fui ao Romer lá e trouxe, um, mandei cortar, a partir de um tampo uma prateleira, que vem já cortada à medida à medida do, do, dos armários superiores de, de madeira. Ora, esta madeira é um bocado grossa, é um bocadinho pesada e agora, vamos fixá-la ali atrás. E como, João? Pronto! Agora, para executar este trabalho o que é que vamos fazer? Como temos duas superfícies de apoio, um dispenseiro do nosso lado esquerdo e um móvel superior do lado direito, vamos criar apoios nesse, nessas laterais. A prancha é de 3 cm, mas nós não vamos deixar com que ela verga meio. Não, não vai acontecer, mas vamos prevenir. E para isso o Luís Pedro trouxe esta Estel em alumínio, que nós vamos fazer uns furos e fixar à parede. Na zona central da prateleira. A prateleira apoia aqui em cima, aparafusamos dos lados com os parafusos robustos e temos a nossa prateleira. E já agora feita. eu acho que devíamos fazer também uns furinhos aqui para baixo, assegurar. só para assegurar. Claro que sim. Bom, muito importante é nós termos o nível a que vai ficar a prateleira. Para isso vamos fixar na parte de baixo do nosso móvel do lado esquerdo, vamos traçar o nível para depois colocar a cantoneira e termos o nível perfeito para assentar a nossa prateleira. Bom, o que eu estou a fazer é fazer um furo como guia para os parafusos que vão parafusar esta lateral e para isso, estou a fazê-los meio inclinados. Porquê? Porque como eu tenho aqui esta prateleira, eu tenho que ganhar esta inclinação para o meu parafuso não vir-se cá em cima. Bem, Luís Pedro, pronto e sólido nem uma rocha. Era isto que tu querias? Era exatamente isto que eu queria. Posso começar a pôr o Podes, claro que sim. Uma vez Não, está está Mas a ver se isto aguenta. Está sólido. Espetáculo. Vais continuar? Não, vais fazer decoração lá para dentro, para a sala. Aqui temos que acabar a cozinha. Claro. Já viste, Carlos?